E eu coloquei 20 dólares, cara. Eu não me esqueço. Bomba 4 do posto. Eu nunca me esqueço. eu entrei lá dentro, pedi Bomba 4 lá, né, cara? E coloquei 20, Você 700 não falou quilômetros. Não falei Bomba, não, né? Não, eu não falei bombe, não. Não. Bombe! Eu Você é... Bomba, não. Bomba! Sacanagem. Eu saí preto. Tinha mais a SWAT lá. Do jeito é, que é, tava as coisas lá, descia a SWAT lá, bombe. achando que eu era de é, hoje. É louco, mano. Essa é. época lá tava foda esse negócio de bomba. É, cara. É. E... e aí, cara. 20, re... 20 dólares, André, 700 quilômetros. É, é coisa de louco, é surreal, cara. Né? Coloca 20 dinheiros aqui. O cara nem tira, acho que, a bomba lá para encher seu... para colocar no teu carro lá. 20 reais eu não faz nada. já tava falando disso, não de combustível, mas a gente tava... É... Sei lá, a gente tava tomando uma coca. Que eu falei, cara, quanto é que tá uma latinha de coca? 5 reais? Não, Por, uh, a quatro, menos. A latinha? Mendes, a Mendes. latinha. Ah, 5 reais, tá... reais, não, não, no tá mercado, um pouco né? menos, 4, Acho 4, tá... 4, eu fui hoje no mercado, não vi, mas deve estar uns 3 e pouco, porque a Heineken tava 4 e a Coca não chega a ser o mesmo empresa da cerveja, deve ser uns 3, e 40 a Coca, por aí, 3, por aí, 3 40, cara, lá sazonesa é 30 centavos de dólares, cara, cara se... eu nunca me esqueço, entrei no Carrefour, engradadinho de 6 latinhas, 2 dólares, é, não, aí a pessoa fala assim, não, mas quanto que dá esse real?" Eu falei, mas não, você não pode... Não converte, em não pode converter. sem dinheiros. É, sem em dinheiros. É, você em é. é igual Porque você é ir pro Japão, esse... que as coisas ah, lá é 5 mil ienes. 5 mil ienes é? É. é tipo 3 dólares, 4 dólares, estou dando um exemplo. Isso, isso, é. Sabe, é, não pode pensar, cara, senão você não faz nada nos países, cara.